O nosso grande diferencial aqui no modelo da Frequia Next é que tudo que você vai investir, a gente vai investir de volta em você no seu negócio através da impulsão Blue sol para gerar leads, gerar negócio e fazer com que você tenha esse resultado para poder finalizar seu investimento e, além do investimento, ter lucro, colocar dinheiro no bolso e ter resultado, ter um resultado bacana. Permite a gente conseguir compartilhar essa experiência de mais de 10 anos, essa marca né, que vale milhões de reais, que é uma das mais é, reconhecidas no Brasil já. E mais do que isso, que traz ainda, através do investback né, e do nosso posicionamento, traz até 70% do resultado previsto e do resultado feito né, através dos próprios negócios que a gente indica.